Nós nunca tivemos a oportunidade de conversar, hoje é a primeira vez, então, pronto, antes de mais, né, tinha que cumprimentar. Olha, eu acho que a vida social, né, em Angola e as opiniões que nós temos, as nossas ideologias, realmente andam muito agarradas. Há bocado falou de um suposto problema que eu tive com, com a sua irmã, e, e, e, porque eu fiz um comentário sobre um, um irmão seu, né, sobre aquela questão, não sei se se lembra, da compra do relógio. Né? Não, não. Eu fiz um comentário no Facebook crítico e aquilo gerou-me um montão de problemas na minha vida social. Por exemplo, eu tenho amigas minhas que naquela altura não aceitavam por fazer posts, porque tinham medo de perder o emprego. Veja só. Porque ter, por terem uma amiga que mas, tem uma opinião... Mas eu lembro-me que na não altura, uma eu, eu, eu, eu lembro-me que na altura, já agora, eu uhum. que na altura, eh, alguém na TPA teve assim um comportamento do tipo, é pá, acho que a Eva não pode vir aqui. E depois, quando, depois eu fui lá a TPA e outra pessoa disse, não, a Tizé mandou dizer que aqui a Eva não pode ser barrada porque ela só deu uma opinião. Alguém eu... de funcionário seu, da SEMBA, na altura disse-me isso. Então, ah, a, é eu, por é, isso que eu também estou aqui no seu live, porque eu não me esqueço das coisas, né? Agora, a pergunta que eu lhe faço é, já perguntou à sua irmã que que ela mistura as opiniões das pessoas? Com, com, com, por exemplo, as empresas dela? Eu não me apercebi de nada. Também vamos ser realistas. Mas, eu, naquele caso, estava ali a prestar um serviço. E a TPA é pública. E a Eva minha. é angona. Então, eu não tenho direito de, num, num, num, num edifício público, dizer quem vai quem não vai. Porque Angola é de todos agora. A empresa é privada. Na minha empresa privada, imagina. Alguém fala mal de mim, vai à minha empresa... Mas, assim, eu gosto mais de dinheiro do que... Do que você... <risos> Vais pagar. <risos> Sim, mas percebeu mas, mas, a pergunta que eu fiz. a pergunta que eu fiz. Porque, por exemplo, é uma, eu acho que a construção de uma Angola livre e democrata depende de todos nós. Se eu, por exemplo, tiver um restaurante e por algum motivo eu não concordar que a ideologia política da Tchizé e de cerca a não pode entrar num restaurante por mais que seja uma empresa e tudo mais eu, vou, eu sozinha vou estar a ir contra aquilo que é a democracia que nós todos queremos construir. Quando eu, Eva, por exemplo, fui, sou barrada há anos no canal Zap por exemplo, né? por causa do comentário que eu fiz, a questão que eu, que, eu, que, eu, que eu levanto é, este é um problema meu ou é um problema que todas as pessoas deviam se preocupar com isso? Por exemplo, a Tizé como deputada, como é, qual é a sua opinião sobre isso? O que é que acha que devia ser feito no nosso país? para combatermos este tipo de censura. É assim, eu até como pessoa, não é como deputada, porque assim, como eu ia dizer, tipo, o negócio é negócio, o dinheiro não tem cor. O meu maior inimigo, olha, o J-Law, se for ao restaurante vai ser tão bem atendido, tão... eu até tenho mais prazer em receber o dinheiro do que quem não gosta de mim. Porque, Notícia! x assim... Santos acabou de confirmar que o J-Law é o seu maior inimigo, sabe? Acabou de confirmar eu não sou isso, né? Ninguém. Eu não sou inimiga de ninguém, mas o senhor, eu irrito o senhor, ele, ele já demonstrou que não me Quer por perto, nem né, parceira lá. Então, uh, se eu puder tirar dividendos até de quem me quer mal, eu fico contente que eu penso Ou menos a pessoa prejudica, mas estou a ganhar um bocadinho, alguma coisa. Então, imagina, a Eva falou mal do meu irmão, não sei quê. mas Não falei se... mal. Dela. Não falei mal. Mas eu não falei mal, talvez. Tá eu simplesmente tenho uma opinião. Diga-me uma eu, coisa. Você, você critica o um texto as... que eu escrevi? Leu, leu o texto que eu escrevi na altura? Não. não. Não, eu vi uma rima, vi uma rima, não sei o que, não sei quê. Mas, assim, o rapper mas é assim, o, o rapper é por natureza assim, é provocador, senão não, não é rapper. E, e, e, e lá está, eu não altura senti-me na obrigação de vir a público, dizer que aqueles não eram os valores, e não são os valores da nossa família. Por exemplo, o meu pai nem sequer usa um relógio, e, e quando usa um relógio, é um relógio que se calhar já tem antes de eu nascer que a gente chama uma cebola, né? Se calhar é uma religião é capaz de valer imenso dinheiro por ser antigo. Aliás, vale imenso dinheiro só por ser o relógio de Eduardo Santos. E mal ou bem, ele é uma pessoa icónica. Mas não é um Rolex, não é não sei o quê. Portanto, não são os valores da nossa família. Tanto que a própria mãe do Daniel, na altura, teve uma posição. É, ele vendeu o, o, o relógio e comprou obras de arte que doou ao Museu de Antropologia e fez um pedido de desculpas. Portanto, ficou muito claro... Que houve ali, quer dizer, não vou dizer que seja um erro, porque também vamos ser realistas. Quer dizer, é o Danilo não tem um cargo público, o Danilo nunca foi ministro, o Danilo nunca trabalhou no Estado, o Danilo é irmão da mulher mais rica da África. Portanto, a probabilidade do Danilo poder receber um relógio oferecido de uma irmã que tem 20% de uma empresa, que num determinado ano chegou a dar mais de 100 milhões de dólares de lucro, quer dizer, não é nada que se, que se possa dizer que ele foi roubado ou não foi roubado. O que está em causa não é isso. É o pai do Danilo representava o Estado não é apropriada, acho que não é, não, na minha opinião, não foi uma, uma, uma, uma questão, não foi sensato, porque assim, se aquela gala fosse em Angola para dar a fundação do INI, para comprar cadeiras de rodas para crianças deficientes, eu, se o dinheiro é da irmã ou, de, ou é da, da, da, da, da tia que tem e comprou e aquilo beneficiou angolanos, eu acho muito bem, mas quando ser filho de um chefe de Estado, e ele reconheceu muito humildemente, pediu desculpas, vendeu o relógio. Eu não vi, eu por acaso não vi, eu não vi esse processo todo que aconteceu a seguir um Eu que eu não sei, mas porque eu também estava numa fase difícil da minha vida claro. a gerir todos os problemas que eu estava a ter na minha vida e na minha carreira por causa da opinião que eu dei, mas graças a Deus estamos aqui, bem, todos, né? E estamos aqui, hoje já, eu já ultrapassei isso, eu costumo dizer que há males que vêm por bem, né? como, como mulher, uh, com, procurei soluções, comecei a empreender, comecei a investir o um dinheiro em outras coisas, hoje estamos a viver uma pandemia em que a maior parte dos cantores infelizmente estão a passar por, por problemas financeiros muito grandes e eu por acaso estou confortável porque graças à censura que eu sofri, eu tive que me virar, para outras áreas e isso e fez com que criança. hoje eu esteja muito bem financeiramente que se calhar eu não estaria se isso não tivesse acontecido. Então há mal também que vem por bem atenção. Mas, ah, já mas se que quiser que... eu não posso não posso deixar-lhe fazer uma pergunta mas se não quiser ah, responder está tudo bem. Conto... Boa. Ah, da minha vida ah, e... Eu quando eu quando teve o teve... Da porta da minha casa para fora eu respondo que é da porta da minha casa para dentro. <risos> Boa. Eu quando, quando passei, né, pela situação que eu passei, posso lhe dizer que foi muito complicada, porque foi, eram de vários lados, a Tizé conhece o empelado melhor do que ninguém. Às claro. vezes o chefe não mandou censurar e fazer mal àquela pessoa. Não, olha, processo eu... As de zelo... Tanto que a Eva... Mas as assim. de zelo pegavam e, e mas faziam... Mas Mas eu, nessa altura... Não saí de Angola, aguentei o barulho, fiquei em Angola, uma miúda de talvez 30 anos. não és presidenciável, o Luati não é presidenciável. Tu não és uma pessoa que pode ir disputar a cadeira de presidente do PELA, eu sou. O, o meu risco de vida hum. é muito mais real. Pronto, era isso que eu queria perguntar. Por que que porque... a XZ não regraça Era isso que eu ia perguntar. Porque eu as pouquíssimas pessoas. Hum. Desculpa, eu não estou a ser pretensiosa, eu estou a fazer uma leitura, porque eu sou lista em comunicação sem fazer leitura, eu hoje sou das pouquíssimas pessoas que podia entrar no Congresso do MPLA e que eu é, sou delegada, era delegada, naturalmente, porque todos os deputados e todos os membros, todos os deputados são automaticamente delegados ao Congresso e podem ser candidatos a qualquer posição do Congresso do MPLA. Portanto, qualquer deputado pode ser candidato a presidente do MPLA. Qualquer membro do Comitê Central pode ser candidato a dentro do MPLA, porque é automaticamente delegado, e é automaticamente elegível. Eu era deputada, aliás, sou, porque a verdade é que aquela expulsão que me fizeram é nula, não é válida, não é ouvida, foi violada a Constituição. Portanto, deputada, membro do Comitê Central do MPLA, portanto, automaticamente duas vezes delegada, e também membro do Comitê Nacional da OMA. E para além disso, filha do Eduardo Xandes, é muito triste... Nós temos que reconhecer isso, mas não é a primeira vez, nem a segunda, nem a décima na história, que nós vemos filhos de antigos líderes, nos Estados Unidos, na Grécia, no Quênia vários países, chegarem à presidência e o presidente João Lourenço, desculpa fazer uma palavra feia, borra-se da medo do sobrenome do Santos, e foi meu chefe, porque eu entrei como deputado em 2008 e o presidente João Lourenço na altura era o quê? Vice-presidente, era a vice-presidente da Assembleia Nacional. Ele, ele foi o meu chefe, ele acompanhava as minhas intervenções e as minhas saídas e aperceberam-se que eu era uma miúda esperta, inteligente e, e gostava de indagar. E ficavam assustados. Então, o que é que... Não só... O presidente João Lourenço até era mais neutro, porque ele na altura estava numa fase em que não estava muito satisfeito. Mas, Joana Lina e todos os outros fizeram tudo, tudo sempre, para ofuscar. Eu nunca fui. Xizê, deixa-me fazer mais uma pergunta, não, só. Para... já que estamos nessa senda... Não, eu, eu, eu entendo o que está a dizer e acho que faz sentido nunca... o que tá a dizer acima do palanque da Assembleia Nacional ler uma resolução aquilo era uma humilhação autêntica o MPLA nunca me indicou para ir para cima do palanque da Assembleia fazer nada quando eu pedi a palavra porque, e às vezes era para dizer coisas que eram de alguma maneira tipo a solução de meia-culpa para o MPLA porque há coisas que tipo a gente não pode defender o indefensável e, e diziam para retirar a palavra, para não me darem a palavra, isso é violação da Constituição, é um crime contra o Estado, retirar a palavra um deputado, não fala, não fala. Mas, Eu José, nunca... mesmo com isso tudo a acontecer, a Chizé continuou sempre a defender a bandeira do MPLA, por que motivo? É... Porque, porque é que eu continuo sempre a defender a bandeira do MPLA? Porque era onde eu tinha a oportunidade de estar sentada no Parlamento. E os deputados não são do MPLA nem da Unita. Os deputados são deputados da República de Angola. Por exemplo, no caso do Rufino... Ah, nunca falaste, nunca falaste. Não. Acho, tudo o que se passa no Parlamento é filmado. E quem controla o que é filmado lá dentro é o MPLA. Porque o MPLA tem a maioria. O secretário-geral do, do Parlamento é do MPLA, as pessoas que controlam são do MPLA. E só vai ao ar na TPA, na altura em que os debates não eram em direto, aquilo que o MPLA selecionava. As minhas intervenções nunca passaram na televisão. Fizeram de mim uma deputada surda e muda, que passa por uma pessoa que estava ali de boleia, à conta do papá. Quando houve o assassinato do menino Rufino, que era um menino de 14 anos, por troca, está... eu lembro perfeitamente como sou hoje, eu acho que isso foi em 2012, 13 se estou em erro, 2016 sei que o, era 2016 o Presidente João Lourenço era o Ministro da Defesa está houve era um debate do Orçamento Geral do Estado creio que isto foi em outubro novembro novembro de, desse ano 2016 estávamos todos sentados e eu disse alguém tem que dizer alguma coisa no mínimo Endereçar condolências à família que perdeu uma, uma criança e dizer alguma coisa, porque é uma pouca vergonha assassinar em uma criança, estar o país todo a falar nisso e ninguém se pronuncia do MPLA. E ainda mas, Fizé, ter... deixa-me deixa, deixa só perguntar não, mais uma palavra. coisa. não, não. não, não. Cada do MPLA podia eu lembro-me, eu lembro-me lembro, ter ouvido falar sobre isso, mas deixa-me só perguntar mais não, uma coisa. Não, e contenei, e é frente... a de facto, não, só, só uma pergunta, não, só uma pergunta a dizer. na cara do presidente João Lourenço, que era o ministro da Defesa, na cara do ministro interior que estava lá, e todos os meus colegas, que pedia, encarecidamente, que formassem, que dessem informação aos efetivos para que eles soubessem os direitos dos cidadãos e soubessem como lidar com civis, porque não é aceitável estarem a matar crianças. Eu arranquei aplausos. Mas passagem, José, crianças são mortas em Angola. É Quer fazer coisa? Não, não, vou, não vou, uma coisa. Vamos fazer uma conversa, não pode ficar porque... um monólogo, né, de José. Dizer, não é? Quer dizer, crianças não, são não, mortas em Angola todos os dias, há décadas, por causa. Uh, da, na minha humilde opinião da má governação, da má gestão da coisa pública uh, de, de, de doenças, por exemplo, que não matam pessoas em parte nenhuma, mas em Angola matam. Durante, por exemplo, a governação do seu pai Angola foi durante muitos anos o país com uma taxa de mortalidade infantil uh, mais elevada, mais elevada de países que não estavam nós em paz tivemos uh, a níveis de mortalidade infantil às vezes superiores a países que estavam em guerra. Isto são factos, né? não estou aqui a inventar nada não, não, tá. não estou a dizer que a culpa é do seu pai, não estou a dizer que a culpa é sua. Não, não, diga é tudo. Diga tudo eu estou simplesmente tudo a questioná-la. A, a a Tizé manifestou-se em relação à morte de uma não, criança. Não, olha, Devemos não, nos manifestar não, com toda a certeza. Mas a minha hospital, questão é que a impressão com que nós ficamos... Eu ia ao, tizé, eu ia ao hospital ver tizé. essas crianças... não, não, Tizé, a impressão com que nós ficamos... Para que é, em, tizem não, ouvir. mas a Tizé há tanto tempo... Eu ia aos hospitais do meu bolso dar contentores de soro. Paz queria para ajudar os hospitais. Eu saía da minha casa, ia para aldeias recôndidas, levar medicamentos. Porque, assim, a responsabilidade é individual. E tal como tal como a Eva, com certeza, quando a sua mãe, por exemplo, burlou não sei quantas pessoas ali do condomínio Ginga, não se reviu nisso, quando também morriam pessoas nos hospitais por causa dos incompetentes que o meu pai insistia em ter nos cargos... Eu sentia muito mal. E o que é que eu fazia como cidadã? Fazia o que eu faria se não fosse filha dele, podendo fazer. Pegava em mim. A Tizé okay. revê-se ele... no genocídio que o seu pai provocou em Angola? A mostrou. A e a Tizé revê-se no genocídio de mais de quatro décadas que o seu pai provocou em Angola? Eu não considero que o meu pai tenha, tenha provocado um genocídio em Angola. Eu é considero... Tem em provas em... Disso. Não, a não, a, as dizer, não tô tem tô provas que a minha mãe burou alguém? Olha, sim. Sim, tanto que foi amnistiada. O que, ficou, okay. o que foi okay. livro foi que ela não foi condenada porque estava amnistiada o crime. A mis... Como a ser amnistiada? É, mas Há Muitas é, pessoas é, amnistiadas é. de crimes que Sim, Houve uma amnistia, uma amnistia de todos São os crimes, pessoas... é. Do Sim, houve uma amnistia para todos os crimes até 2015. Foi o que eu ouvi dizer. que... É verdade. A minha mãe nunca foi a tribunal. Esse caso nunca foi a tribunal. Esse caso é falso. Não, não, não, não havia amnistia. Foi para o mesmo. Clube, Clube K e o, o Clube K foi desmentido. sabia que o Clube K foi desmentido. Mas não vamos falar da minha mãe. Mas é. Porque o caso só da minha terminar. mãe é muito irrelevante perto do caso, por exemplo, você para terminar. A Tiziana se me um genocídio que o seu pai provocou em Angola. Não, o meu pai não provocou nenhum genocídio. O MPLA como um todo, que está cheio de está cheio de incompetentes, nomeados pelo meu pai, que, porquê? Porque entrou para lá, posto, sem eleições, em 79. Eva, eu penso como você em muita coisa. Eu penso é. como você em muita coisa. E, e, infelizmente, também costumo dizer estas coisas aos meus pais. Eu sempre fui a ovelha negra da família, minha querida. Então, como, como, foram eles que com as catanas conseguiram a independência e o meu pai foi lá posto por estas pessoas, porque o presidente Agostinho Neto morreu, era sempre dito, olha, você está aí, mas isto aqui, o MPLA, não é seu. Nós é que mandamos os catetes, a ala dos catetes. Se você quer, quer ficar aí, se você quer viver, vai fazer o que nós queremos. E tem que pôr os catetes aqui a colher Então, tínhamos uma série de ministros. Aliás, num país, 99% analfabetos, que era, olha, em 1979, havia 40 e tal quase o meu pai era um dos poucos. Hum? Quem é que ia ser nomeado para ministro? Eles é que, eles é que tinham o poder. Os ministros o que é que tinham? Tinha o quarta classe... A já sabe qual subiu... é a porcentagem de analfabetos em Angola depois de, de não, mais de grandes... 30 Quando meu pai entrou para o poder eram 1%, 1 de pessoas não eram analfabetos. 99% eram analfabetos. Hoje em dia são abaixo de 30% da analfabetos. portanto esse número, um é um homem... número, esse número é um bom número para dizer não, não. É um número real. As Nações Unidas não mentem. Os dados não, do mundo não, mas não mentem. Número, 30% é um bom é, para ter uma ideia, o PAM, o programa alimentar, o programa alimentar das Nações Unidas, o PAM, World Food Program, abandonou Angola já há bastantes anos, porque dizia que em Angola já não havia problemas de malnutrição, já não havia gente a morrer a fome, porque o governo do José Eduardo Santos tinha feito avanços e a, e a ajuda humanitária já não era necessária. Hoje em dia as pessoas andam no lixo a comer. Agora erra. é erra. Angola sempre foi um país com malnutrição... A ah, Angola sempre teve pessoas não, não, não. a não ter a fome. Durante a governação do seu pai, durante a governação do Jair infelizmente, não, não. durante a próxima governação vamos continuar a ter. Isso não, não, foi, foi um problema não, não. que nunca foi resolvido no nosso país, José. Lamento, não, não. eu não sou adotada, não tenho a função de ajudar a ser feita. Qual é a advenção? Mas eu posso mas, a minha confirmar querida, e afirmar mas e dar a minha palavra de honra em como em Angola, durante toda a governação do seu pai, existia -se Vocês existia muita... A, a, a, a, olha, vocês tiveram muita sorte. Eu digo uma coisa, eu dizer, se eu estiver a... Mim, foi, o, foi o José Eduardo Santos okay. e não o João Lourenço desde de 2002. Se o presidente tivesse sido incompetente João Lourenço. Angola já não existia, minha querida. O José Eduardo Santos... Está censurado por muita gente, porque no meio de tantos incompetentes, tanta gente sem coração, é dos poucos, não estou a dizer que seja o único, é dos poucos que ainda vai tendo algum discernimento. Mas tu tens um país em que tens cinco ou seis pessoas. Aliás, quem trabalha no Estado sabe que em cada ministério, duas ou três pessoas sabem fazer o trabalho. O resto estão lá porque o MPLA mandou, porque são militantes, porque apareceu com o cartão militante, porque eu lutei, o meu pai combateu. O meu pai, eu sou Vieira Lopes, eu sou Pinto de Andrade, eu sou não sei o quê. O erro está na maneira como o MPLA funciona desde a sua fundação. O MPLA funciona como uma alguém, ganga. desculpa dizer A dizer acha que alguém que governou por mais durante quatro décadas tem de mas, ser, mas foi né? ele que pediu. Foi ele que pediu. Vou dizer uma coisa, ninguém governa quatro décadas quando o povo não quer. Você vai ver se o João Lourenço vai conseguir governar se quer dez anos. Vai sair seja, corrida a mais de quatro décadas. O Ninguém governa... governa. Ninguém, ninguém quer governa. ser governado por alguém que governa o país ninguém, da forma como o seu pai governou, Tizé. Tem a O povo já não queria... Você sabe pai, que o nosso sou... país foi muito é mal é governado vai, durante é mais de quatro anos e hoje nós Augustinho estamos Neto. todos a sofrer consequências dessa disso? O presidente Augustinho Neto fez um genocídio brutal. Em menos de quatro anos também ficou doente e morreu. Ninguém... ninguém foi assassinado. Olha, olha, assim, tu estás a dizer, ninguém... Não, não fica eu fiz uma no... pergunta. Vou dizer uma coisa, está ninguém fica poder, no poder que... num país onde o povo não quer. Zé Eduardo Santos governou 40 anos, porque no fundo, no fundo, a maioria do povo angolano sabe que dos males, Zé Eduardo Santos foi o menor. Agora, infelizmente, a ginga já está a pedir para entrar, eu vou ter que chamá-la, mas fica aí, sinceramente... Olha, só para terminar, quero Chantes, agradecer, só... quero agradecer por este, por este momento... Quero-lhes dizer que, a, título, a nível pessoal, não tenho nada contra si. Um, eu também não. Acho, acho apenas, apenas que, que, acho acho que, que é, a chamei, porque eu sei que é, é a assim. vez. Que, que eu te está um bocado fora daquilo que é a realidade. Quando fala não de. Eu estou fora pessoas. da realidade. Tu olha, é, é a minha minha opinião. que estás fora da realidade. É só é minha só minha tu é que estás fora da realidade. Tu nem vivias em Angola para já. Okay. Tu não conheces Angola. Vamos ser realistas. <risos> agora Angola começa a ter quadros. Vou dizer uma coisa. Angola começa agora a ter quadros capazes de gerir um país. Porque há 20 anos atrás, a maior parte dos pais, os pais da maior parte das pessoas que tu conheces, não têm um ensino médio concluído. A maior parte são analfabetos. É a mesma coisa do Por que tu portugueses. Porquê que a maior parte são analfabetos, Gisele? Porque, é porque, porque, porque os portugueses deixaram um país de 99% de analfabetos e 1% de pessoas letradas. Ah, em 40 é anos, a governação dos do José Eduardo Santos não ter, e de de educação avivizar. no nosso país. José Eduardo Santos conseguiu Sabe em quanto tempo é que a Alemanha se reconstruiu da, da, da, da guerra mundial? Mas a Alemanha é Angola. Desculpa, Marisa. Nós somos incluíores aos alemães... A Alemanha Os nunca foi... A Alemanha nunca foi colonizada por ninguém. Antes do Hitler, a Alemanha já era um grande país, já tinha indústria, minha querida. Sim, mas não, a Angola não... também a Angola também nunca foi destruída da maneira como okay. a Alemanha Angola foi era um mato Angola era um mato, uma cotada de meia dúzia de portugueses, que uns produziam café para exportar, porque o Café Ginga era a terceira, era terceira exportadora de café do mundo. Também pagamos outros países procuração. as e indústrias, indústrias que a pagou peretas, também, não e foi? E Chamar os, os, os angolanos de, de, de indígenas, desculpa lá, mas é o país que nós temos. E os indígenas, quando se conseguiram libertar, eram tão letrados quanto os meus filhos, que uma está na quarta classe e não sei o que, e tinham um país e tinham que desculpa, só vou dizer uma palavra muito feia: tinham que se Porque se eu agora pegar, sair desta casa, deixar os meus morrer, deixar os meus filhos a tomarem conta de sair da casa e deixar-lhes uma fortuna, pode ter certeza que eles vão acabar todos debaixo da ponte. Foi o que aconteceu com a Angola. Foi exatamente. Então, o seu, porque, o seu pai não, os nossos governantes que governaram da seu eu, pai não, eram não, indígenas, ilustrados como os seus filhos, com a quarta não, classe não, e pegaram no dinheiro do país e, sim. e foram para debaixo da ponte. O seu pai está debaixo da ponte, estamos todos debaixo da ponte, porque, foi, eles, foi, porque foi, eles eram ilustrados como os seus filhos. Esta não é a nossa classe fazer é justamente a governação do MPLA e se tivesse sido da UNITA era igual. Porque os da UNITA não estavam em melhor posição. E não é culpa de ninguém. A história, nós temos que aprender e temos que conhecer porque a história. A, história é que a UNITA, durante o tempo que teve, por exemplo, no AMBO, a educação do AMBO era melhor que a do resto do país. É a única informação de governação que eu tenho da UNITA e de gestão da UNITA. Eu não sou da UNITA, nem vim aqui defender a UNITA, mas não vamos dizer que seria igual se fosse a UNITA, porque o pensamento e as coisas que o, o, o Jonas Xavim defendia... Eram bem diferentes e eram um pensamento bem tá diferente frente, do seu pai. E digo também frente, que eu não falar. sei qual é a instrução que o seu pai tinha, se você, a Xizé falou da quarta vai, classe. Vai, claro, a Xizé falou que era, era, era ser... semelhante à sua filha que tem a quarta classe, mas eu sei que o Jonas Chavinde ah, era um homem Jonas... extremamente instruído olha, e com um pensamento olha, muito, muito bem. É uh, com uma coisa em relação ao futuro é. de Angola. E não é também é. mais, ele também dizia que Angola tem que se tornou. Com a lá, bem para eu lá. vou, dizer uma, coisa, vou dizer uma coisa que Chantes, vou dizer uma coisa que o José Eduardo Santos me disse sobre Jonas Xavimbi. era um homem altamente bem preparado, poliglota e que era um grande líder e tinha uma grande capacidade de liderança. Portanto, não é à toa que Jonas Xavimbi, Agostinho Neto, José Eduardo Santos e poucos outros, Lúcio Lara e poucos outros, tiveram um papel que tiveram na história. Não, mas é José disse o seu pai, não, os governantes não, do não, não do cara, pai, iluse, eram o seu pai, eram entrados não. Eram 40, 40 classe, eram 40 eram e tal Ficaram pessoas. com eram. Muito dinheiro é gastaram é o dinheiro. Verdade. É verdade. É verdade. Eram 40 a e tal pessoas. Era é eram e tal pessoas a contar em todos os movimentos. A contar já na Unitempel, a FNLA, FNLA. Não chegavam a 50 angolanos. Então, depois do 27 de maio, muita gente diz que o 27 de maio surgiu porque decidiram dizimar os quadros. Já repararam que a grande parte dos quadros que já estavam formados médicos e tudo mais. Que a minha mãe tinha. tinha, tinha o primeiro marido da minha mãe, que morreu no 27 de maio, era médico. Ah. foram assassinados por quê? porque essas pessoas das catanas da quarta classe que tinham feito a independência começaram a ver o nito Alves e outros que tinham essa formação e queriam ser eles a mandarem tudo então inventaram essa intriga para limpar as pessoas que tinham a mínima cabeça como hoje em dia pessoas como eu e tu se eles pudessem também já não estaríamos aqui também já nos tinham limpo porque não é só em pela não é UNITA, é a cultura dos nossos mais velhos de todos os partidos eu e tu não pensamos tão diferente assim. O que te o confunda a ti e a todos é o facto de eu ser filha de Eduardo Santos. Mas não é por ser filha de Eduardo Santos que eu não sei fazer uma leitura. Eu não confundo isso. Gisele, eu não afirmo isso. Eu não, não preciso julgamento tendo em conta Eu perguntei a sua opinião sobre o seu pai, como eu pergunto a qualquer outra pessoa ao é presidente Eduardo Santos. É, eu nunca fiz é, é. juízos de valor por ser filha do Eduardo Santos. Eu posso sim fazer juízos de valor por notar que a é até então, na governação do seu pai, sempre disse. Sim a mãe, é tudo o que a empelar fazia. E depois o seu pai ser do poder, não, é, é só da... uma das não, mais é, críticas Eu não dizia sim a mãe o é que ela fazia. Eu era censurada, como toda a gente é. Porque eu, dentro das plenárias, chegava a tomar posições de apoiar questões ligadas à oposição. E os meus colegas deputados da oposição não me deixam mentir. Porque eu, eu não estou aqui, estou a dizer isto em público. O Raul Danda já faleceu, Mas há outros. O próprio presidente da UNITA, Adalberta Costa Júnior, era meu colega de comissão. Sentávamos lado a lado. A minha subcomissão comunicação... Já era só a, a doutora Luísa Damião, o doutor, o engenheiro da Berta Costa Júnior, eu e o deputado maluca, e nós sempre debatemos e sempre conversamos sobre tudo, sempre conseguimos dizer na cara um do outro e uns dos outros, aquilo que pensávamos, e por isso é que eu tenho respeito, como pessoa, não vamos aqui falar de partidos, pela engenheira da Berta Costa Júnior e por outros uh, deputados uh, da UNITA e de outros partidos, que são uma minoria, que pensam como eu agora. O próprio presidente Eduardo Santos, se era quem defendia o MPLA e dava cara, não ia vir à pública dizer, ah, eu já não sei o que fazer com estes camaradas, porque são todos um, um, um bando de, de, de confusionistas e há meia dúzia de pessoas que se aproveitam. Um líder nunca vai fazer isso. Mas que, sei, que? E a coisa. Eu, eu vou sair, porque eu sei que tem um live cá. Peço, lhe quero, quero agradecer mais uma vez, né, por ter me Eu também agradeço, eu gostei Foi dessas um perguntas que começaram a esclarecer Bom, uma coisa. Para mim, eu também achei... Quero mandar um forte abraço à, à Ginga Savimbi, que vai, que a vai, excelentíssima Ginga Savimbi, que vai entrar agora. Não conheço, não conheço o seu trabalho, mas acho que ser filha de Jonas Savimbi e continuar a persistir, a resistir em Angola e preocupar-se com questões de Angola, como alguns dos filhos do, do, de Jonas Savimbi, tem feito, acho que não é para qualquer pessoa, acho que é para pessoas fortes e merece toda a nossa admiração. Assim também quero agradecer e também dizer que admiro a sua coragem, a coragem de me chamar aqui, a coragem de... Não, e foi de tudo que foi querer, a dar. É, mesmo assim, <risos> continuar a falar, ataca, faz, acontece, mal ou bem está a exteriorizar coisas que para mim é preciso ter coragem para, para o fazer. Quero só para finalizar dizer que depois agradecer que se informasse melhor sobre a minha mãe e para finalizar quero dizer que sempre quiser conversar comigo, estou à sua disposição, falar angola é uma coisa muito importante para todos nós angolanos, eu sou uma patriota e pela minha pátria eu estou disponível para falar sempre, debater e acho que é assim que a gente vai evoluir. Mas olha, Quero dizer, antes que saias, que uh, ainda bem que tudo sobre que, o que eu disse sobre a tua mãe, que toda a gente a acreditou, era mentira, porque assim sentiste na pele, o que é que eu vivo todos os dias? Porque é assim, há algumas coisas que de facto são verdades, Ninguém, quer dizer, não há santos, mas há muita coisa que quando um dia as pessoas perceberem o que de facto o que de facto é o MPLA, que de facto é a UNITA, vamos perceber que não é sobre a UNITA ou sobre o MPLA, é sobre pessoas isoladas dentro de cada um dos partidos que juntas podem fazer nação, porque se vamos a contar só com a UNITA ou só com o MPLA vamos continuar na mesma coisa, ou vamos ter que esperar mais de 10 ou 20 anos, com os cotas todos epá, comecem a, a, a ter que ficar em casa mesmo por força da, da, da natureza para nós jovens podermos ser como nós já queremos ser, então, ou nós jovens nos unimos extra extra na sociedade civil independentemente do partido que tínhamos e portanto pomos em prática essa reconciliação nacional, essa convergência de ideias e, e pressionamos os mais velhos a, a, a, a deixarem-nos viver porque nós somos a maioria como nós entendemos que Angola tem que ser daqui para a frente ou se formos só atrás de um partido ou do outro vamos continuar na mesma, porque ambos partidos principais são controlados pelo mesmo grupo de pessoas com a mesma mentalidade que se guerrearam uns aos outros e costuma-se dizer que a guerra é um local onde pessoas que não se conhecem se matam uns aos outros em nome de pessoas que se conhecem e que não e que não se guerreiam entre si. E nós jovens, por isso é que nós estamos aqui nesta live, temos que, mesmo com estes debates acalorados e etc, tentar buscar a verdade entre nós para evitarmos guerrearmos uns aos outros em nome de pessoas que se conhecem e que não se tocam nessa raios nem nem, nem uma, uma coisa da minha música não. A Tiza Simanz ah, falou É por aí Tizia, é como é que tá é por aí. falando o é, nome? Tudo bem, Já alguém já enviou minha música. Não, quer dizer, eu não. Assim, Tiza, já outra questão. Mas, mas, é, mas, Dan, aí, é, mas o tema é assim. Obrigada a sua. Vou voltar aqui o live, tá bem? Voltar aqui o live Agora eu vou chamar a Ginga para uma parte Um abraço, Um abraço para vocês, tá bom? Um beijo.